Notícias falsas na corrida eleitoral. Geralmente elas são bombásticas e surgem como se estivessem sendo escondidas do público. Fique de olho! Você encontra esta e outras dicas no aplicativo Guia do Voto. Baixe agora!